nossa história, a nossa cidade, ela acompanha a, essa parte religiosa. É uma tradição que tá, se enriquece, se transforma e cada vez enraiza e aprofunda mais a fé, que a, que a igreja chama de profana mas que para nós é uma fé religiosa, de sobrevivência no meio cultural, é popular e cristão em posse de calça. É um santo que faz unir todos os povos, né, independente da sua cor, da sua situação. Mas São Benedito é o santo da devoção dos poços caldenses e além de ser o santo da, da, da devoção, pela posição colocada da igreja, é ele que protege a cidade, que ele fica no alto, num certo sentido, abençoando toda a cidade. Interessante que a festa de São Benedito, ela nasceu da vontade e da fé de um senhor chamado plano de Araújo Sintra. Ele não era de Poços, era um negro livre vindo de Amparo, cidade do estado de São Paulo. Ele era devoto de São Benedito, realizava as orações ao santo em sua própria casa. Nós temos o primeiro documento em que ele comparece à Presidente da Câmara, que era o Coronel Agostinho Junqueira, solicitando hum, a área de onde era o cemitério, ali na região da Matriz, que era chamado, foi chamado Cemitério Velho, no campo do João Sabino, é, solicitando a vaga para fazer a festa de São Benedito. O Coronel concedeu, e tem-se notícia da festa realizada em 1904. Então não se tem notícia se dois, em 1903 teve. Em 1904, a festa já aparece com congadeiros, Moçambique, Dança do Moçambique. E, e no ano seguinte, em 1905, já havia sido construída uma capelinha para a realização da festa, com o dinheiro da festa anterior. E o dinheiro dessa, arrecadado na Festa São Benedito, servia construiu a Igreja da Matriz, que foi inaugurada em 1913, ajudou os diversos asilos religiosos da cidade, e era não era bem vista pelos padres. Inclusive, o, o padre, daqui em 1920, considerou-a como entre as vinte coisas más que assolava a cidade. Quando eu me conheci por gente entendi que era a gente, eu já era também dentro do Congo, né? Eu lembro que minha mãe fez aquela sainha e, coisa. e eu tenho aquela fotografia, mas já procurei e não achei. Eu fiquei andando no meio do povo, né? Andando no meio do povo com aquela sainha bem... não bem coisa, né? Eu me lembro que eu saí de coroinha, né? Segurando São Benedito. Isso aí eu não me esqueço. Aí a mamãe falou, "Tá, daqui pra frente você ou vai tomar conta ou você vai ser... Um uma guardiã de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Eles dançam por devoção, não é? Porque essa tradição de dança a dança dos congos eram altos de teatro, de representação, é, tiveram origem na catequese da Idade Média ainda, lá na Europa. E trazida aqui pelos padres da, dos jesuítas, era uma forma de, de doutrinação. E isso foi criando o corpo que, mesmo perdendo a orientação jesuítica ou religiosa, eles passaram a continuar a tradição, a repetição, dentro da sua devoção, porque eles são devotos, eles são católicos. Só que eles cultuam o santo através da dramatização. A roupa nossa é tudo assim, limpinha, direitinho, não tem bebida, não tem nada, né? Então, alguma coisa, eles achavam que nós podíamos estragar, porque falavam, o negro, o negro bebo, o negro bebo, era tudo preto mesmo, a congada. Agora é que tem alguns brancos, misturou, né, tão coisa, né. Aí que começou a falar, que fazia feitiço, né, mas nem nós sabia nada do que era isso e tudo, eles aqui... Começou a falar. E o dia que nós saímos na procissão, nossa senhora, olha o bando de foiticeiros. Mas ninguém não podia falar nada porque foi a coisa mais linda, tudo vestido de branco e tudo negro, né? tudo bragancedo, por causa de ser negro, né, por causa de ser negro. Então tinha meus filhos que eram pequenininhos, tudo pequenininhos, tudo tudo pequenininho, tinha os negrinhos. Mas lá os macaquinhos, Lá já vinha os macaquinhos, por causa de pular com garas. que A dona Orlanda, tem uma tradição de família, de congadeiros, mas ela incorporou na congada de Poços a, a simbologia da religiosidade a que ela pertence, que é a Umbanda, então ficou uma riqueza muito expressiva né, e diferente das outras. E agora também nós temos a, a mãe Lurdinha, que também traz as, as, a simbologia de Umbanda para a festa de São Benedito num secretismo cristão muito significativo e expressivo. A minha mãe morreu e eu fiquei no lugar de diretora, né? Então eles achavam que, por causa de eu ser mulher, que eu não podia pegar uma carga dessa, né? E eles me respeitam só de olhar. Eu estou preocupada comigo. Eu não sei quem que vai tomar conta da minha conta. Em a sua identidade, porque os escravos que vinham né, forçados para o Brasil eram de vários locais da África. Tem o Congo que tem inclusive uma batida diferente, mais contagiante. É, são con congos marinheiros, tem os moçambiqueiros. Então cada um trouxe a sua identidade, inclusive através da associação que nós temos, nós estamos procurando a identidade de cada terno de Congo, de onde que, é, que veio lá atrás essa inspiração. O Congado marinheiro são aqueles escravos que trabalhavam às vezes no navio, não ficavam só no, no porão, eles tinham tipo de canção que eles cantavam, então foi adaptado aqui, né? é, foram reproduzidos aqui. de maio é um dia muito bonito a congada se prepara para saudar são benedito então por que isso 13 de maio também eu não sabia e não tem nada a ver com a abolição dos escravos se foi o coronel que doou o cemitério velho para eles fazerem a primeira festa e a primeira capela depois foi o coronel que doou a o alqueiro de terra aqui no alto para construir a nova igreja. Então era óbvio que eles homenageassem São Benedito no dia do aniversário do coronel. O pessoal pergunta se São Benedito, ou coloca que São Benedito é o padroeiro da cidade. Não. O padroeiro da cidade, desde a sua fundação, é Nossa Senhora da Saúde. Retirada dos caiapós do mato, ela significa um compartilhamento, um, um agradecimento desses negros aos índios que sempre deram uma acolhida aos escravos, muitos deles foragidos da senzala, machucados, com fome. E quem dava toda essa ajuda eram os índios, né? porque o, o negro africano, para ele viver numa mata era quase impossível. Que o índio sempre foi um protetor desses negros, principalmente os negros que fugiam da senzala, às vezes machucados, com fome. Os índios davam uma colida, curavam, alimentavam esses negros, né, esses escravos foragidos. Então, com a abolição, eles foram até esses índios, que foram os primeiros escravos do Brasil, para anunciar que a liberdade havia sido assinada. Né? Com isso, começou a tradição da retirada dos caiapós do mato. E aí existe uma troca, de muito linda essa parte, que é a troca do cocar e da coroa, que é o símbolo maior do poder da, dos caiapós, né? conforme o formato do cocar, é uma atribuição. O meleiro, o guerreiro, o, o chefe, o curandeiro. Essa troca de coroa significa igualdade. A aceitação mútua de mandade, de conjunto, de, de, de unidade. Quer dizer que os índios e os negros são amigos no quilombo. O inimigo deles era um só. Quem que era o inimigo deles? Os portugueses invasores. Que a unidade de, de grupos, de famílias, de pessoas é fundamental. A gente tem que trabalhar, saber trabalhar com a diversidade para que a gente construa, construa um futuro melhor. Agora você fala da, da Escola Criatividade, eu quero lembrar vocês de que a, dire, a proprietária da escola e diretora, Tereza, nasceu e cresceu na porta do São Benedito. Então a cultura de São Benedito que eu coloquei para vocês está dentro dela, como está dentro de mim. Nosso país é um país extremamente racista, é um país que precisou uma lei de colocar o racismo como crime para poder, pelo menos, moderar, porque acabar não acabou. Então, eu vejo muito como de grande importância o trabalho da cultura tradicional na escola. Infelizmente, é só na escola criatividade, podia ser em todas. Lá tem um termo de Congo, né, que eu lembro quando o professor... Luiz, o Luizinho, né? mais conhecido como Luizinho, professor, ele levou para lá com o apoio da Tereza, levou, não vamos formar um terno de Congo aqui dentro. Aquilo para nós foi uma alegria muito grande, está sendo até hoje. E essa alegria agora ela dobrou, porque agora tem um, um, um grupo de caiapó lá dentro também. Muda o respeito, muda muito o respeito pela diversidade, muda muito é, o respeito pela cultura popular e hum, muda a atitude das crianças em relação ao que é saber. Né? Eles passam a entender que existem outros saberes que não só o saber de uma sala de aula é o saber do, da cultura, da vida. As crianças passam a ter um conhecimento do que é ser desta cidade, do que é pertencer a essa cidade, pelo caminho da cultura popular, que é o que nos identifica. Ela está criando, formando adultos sem preconceito racial. Então, o mais importante da participação da, das crianças hoje, é um adulto sem racismo, sem xenofobia. E esse é o resultado que a Tereza tem conseguido conquistar e colocar dentro da escola que ela administra. Eu vejo dessa forma. Essa criança que hoje está lá, que dançou Congo, dentro da escola, cai a pó, que sabe o porquê, Futuramente, ela vai ser um agente multiplicador ou simplesmente ela vai ter aquela consciência da sua história, da sua cidade. É, vai ser uma pessoa mais humana, né? porque quem conhece respeita. A cultura aproxima todas as diferenças.